Os cartórios eleitorais de Suzano começaram nesta quarta-feira a cerimônia de carga e lacre das 780 urnas eletrônicas do município. O processo é realizado em cerimônia pública e pode ser acompanhado por representantes políticos e civis. Nesta etapa, são inseridos nas urnas os nomes e dados dos candidatos. É, hoje a gente vai dar início ao processo de geração de mídias e carga e lacração das urnas, deixá-las prontas para a eleição 2022. É, o juízo eleitoral e o promotor estão acompanhando todo o processo para garantir a legitimidade do processo, farão a verificação da, de uma urna eletrônica para a auditoria, onde serão verificados os dados dos candidatos dos leitores daquela sessão. Ao mesmo tempo, são feitos os testes de funcionamento de todas as teclas de urna e do terminal do mesário. Testes de áudio, vídeo e da impressora que gera a zerésima e o boletim de urna. Depois os equipamentos são lacrados com nove lacres, finalizando o processo de carga. Guinever Maropo para o Diário de Suzano.